A Justiça do Trabalho em Mato Grosso aguarda dados de ex-empregados do Bradesco que foram demitidos por justa causa ou que pediram demissão entre os meses de janeiro a agosto de 2011 e o mesmo período de 2012 para pagar participação dos lucros e resultados de forma proporcional. A decisão proferida pela segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso é de 2014. O pagamento é resultado de uma ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Bancos, que buscou anular uma regra de exclusão da convenção coletiva e assim obrigar o Bradesco a pagar aos trabalhadores a participação nos lucros e resultados de forma proporcional. Os trabalhadores que se enquadram nesses critérios devem procurar o sindicato da categoria. Música o projeto de combate ao trabalho infantil do Tribunal Primeiro Passo foi lançado em Nova Mutum. 21 alunos do município já assistem às aulas de formação profissional e trabalham em indústrias da região. A iniciativa visa reduzir o número de casos de trabalho infantil por meio da inserção legal de jovens no mercado de trabalho. O primeiro passo conta com a parceria do Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, SENAI, SENAC e as Prefeituras de Cuiabá e Nova Mutu. A Semana Nacional da Execução Trabalhista será realizada entre 18 e 22 de setembro. Em Mato Grosso, os acordos podem ser feitos na Coordenadoria de Apoio à Execução e Solução de Conflitos do TRT e nas varas do trabalho onde o processo tramita. Esta é uma boa oportunidade para buscar a conciliação, sugerindo um desconto para a quitação dos débitos, já que magistrados e servidores estarão atuando exclusivamente neste sentido, inclusive com audiências com maior tempo para tentativa de resolução amigável.